Boa noite a todos, então conforme nosso, nosso costume, pontualmente 8 horas, desejo uma boa noite a todos, cumprimento primeiramente os senhores vereadores, os presentes no plenário da casa, os ouvintes da rádio, do facebook, a equipe que nos acompanha no trabalho dessa noite na câmara e havendo o número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão.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 Vereador Ezequiel de Amorim. Presente. Vereador Erivelto Leal dos Santos. Presente. Vereador Fernando Fagundes. Vereador Maurício Poli. Presente. Vereadora Nadir Olindina Morim, falta justificada. Vereador Rodinei de Amorim. Vereador Maico Campos Esgrote. Presente. Vereador Paulo César? Presente. Ok. Então solicita o senhor vereador Ezequiel que realize a leitura de uma passagem bíblica. Boa noite. Lei Mateus 27, primeiro. Saindo Jesus dali, dois cegos seguiram gritando, Tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, dois cegos aproximaram Jesus e lhe... Perguntou, vocês creem eu posso fazer isso? Eles responderam, sim senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles dizendo, que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Je Jesus porém os obs observou servamente dizendo, tenha cuidado para que ninguém fique sabendo disto. Eles, porém, saíram, espalharam as notícias a respeito de Jesus por toda aquela terra. Obrigado. Obrigado, vereador Ezequiel. Então, daremos entrada aqui no pequeno expediente, no qual tem 25 minutos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da sessão anterior. Ata da 12ª Sessão Ordinária. Do segundo ano legislativo da Câmara Municipal de Tijucas, realizada no dia 4 de abril de 2022. No quarto dia do mês de abril de 2022, às 20 horas, esteve reunida a Câmara de Vereadores de Tijucas em seu plenário, cito a Rua Coronel Buchle, 180.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 o senhor presidente convidou o senhor vereador Cláudio de Oliveira a realizar a leitura de uma passagem bíblica. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou ao senhor secretário que realizasse a leitura das atas da sessão do dias 21 de 3 de 2022 e 24 de 3 de 2022. Colocou em discussão as votações as atas sendo aprovada por unanimidade. Grande expediente. Conforme a ordem de inscrição, fizeram uso da palavra aos senhores vereadores. Cláudio Eduardo de Souza, Erivelto Leal dos Santos, Cláudio de Oliveira, Maico Campos Esgrote, S.U.L. de Melo, Maurício Poli, Paulo César Pereira, Ezequiel de Amorim, Rodinei de Amorim. Votação aos indicações número 50 barra 2022 de autoria dos vereadores Cláudio Eduardo de Souza, vereador Maurício Poli, número 57 barra 2022, de autoria do vereador Maico Campos Esgrote, número 58, de autoria do vereador Écio Hélio de Melo e número 61, de autoria do vereador Edson Souza, sendo todos aprovados por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente colocou em discussão a votação os requerimentos número 50/2022 de autoria do vereador Cláudio de Oliveira e número 51/2022 de autoria do vereador Edson de Souza, sendo todos aprovadas por unanimidade. Ordem do dia Projeto de lei complementar número 087-2022. Primeira votação com emenda: Aumenta número de vagas e cargo previsto. O anexo servidor efetivo da lei complementar número 3: Aumenta o número de vagas, exclui cargos no anexo de emprego público da lei complementar número 4 da Secretaria Municipal de Saúde. O senhor presidente so solicitou ao senhor vice-presidente que realizasse a leitura do mesmo. Ato seguido, colocou em discussão a primeira votação a referido projeto, sendo aprovada por unanimidade. Não tendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando outro para o dia 7 de abril de 2022, a hora regimental, no plenário da Câmara Municipal e, para constar, foi lavrada a presente ata. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Paulo. Em discussão, a ata. Em votação, a ata. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Solicito ao senhor vice-presidente que faça a leitura do expediente recebido. Correspondência Recebida do gabinete do executivo encaminhando projeto de lei 24.29/2022 com emenda altera dispositivo na lei número 2090, de 21 de dezembro de 2007 que autoriza o chefe do poder executivo a custear despesa e firmar compromissos para realização do casamento popular tijuquense e da outras providências do gabinete do executivo encaminhando Projeto de lei número 2430-2022, que abre crédito especial no orçamento do município de Tijucas e da Outras Providências. Era só isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Cláudio. Então, após a leitura aí, vocês estão vendo que entrou um projeto aí da ação social da prefeitura, né? que é do casamentão. Quem não, tem opor... não teve oportunidade ainda de... de realizar o seu casamento, aproveita aí que logo, logo a. A prefeitura fará a divulgação desses casamentos. Né? Às vezes a gente sonha com um casamentinho, então aí é a oportunidade de fazer um casamentão. Então, a gente vai tramitar esse projeto na casa para dar esse andamento, e com certeza muitos que, que não casaram ainda é a oportunidade de regularizar uma união estável. Então tá, agradecer também a presença, a presença do pessoal da saúde, né, da Josi, da Andrea, nosso amigo é, Giovanni, aí, que fazia parte do quadro aguardando aí, se Deus quiser, o retorno, o Aldinho, está sempre presente com nós na casa, nosso amigo também. Sejam bem-vindos à casa e obrigado por nos acompanhar numa noite aí. Sempre que quiserem, venham. Vamos dar entrada, então, ao grande expediente, o qual tem é, 45 minutos. De acordo com a ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador do Bloco PSD, Ezequiel de Amorim. Boa noite, presidente, todos os vereadores, equipe Raio do Vale, pessoal do Facebook, pessoal que estão aqui presentes, especial a Jose e amiga dela, esqueci o nome dela, Andreia, a Giovanni também, aqui presente, Aldino. E quero começar a minha fala, senhor presidente, que a gente, essa tarde, a gente teve uma reunião na Itinga. Quero deixar um abraço ao empresário Vandelei da Parentex por o espaço para o pessoal da IPAGRE e os empresários que estão querendo vender o gado, criar, produtor, ser produtor de gado. E a gente teve um, uma reunião muito produtiva lá na fazenda dele, na Itinga. E, porque várias pessoas têm um pequeno... Um pequeno pasto, estão uh, vendendo gado, comprando, e a IPAG está incentivando eles a fazer a silagem, como é que se faz, com o plantio, e, e foi feito lá na, na fazenda do Vanderlei na Itinga, e a gente quer deixar um abraço para ele e ao pessoal da IPAG também. Outra, eu queria também deixar um parabéns ao prefeito de ter assinado a ordem de serviço do calçamento lá do Campo Novo, Paulo, lá da frente da igreja, tão esperado o calçamento lá daquele pessoal ali, bem na cachoeira do, do Eloy, o Eloy, aquele, ele comprou aquele terreno do Lauro na época, vai passar o calçamento ali, naquela família ali da igreja, do pastor Zequinha, que é meu tio, quero deixar um abraço para ele, Jeremia, turma do Campo Novo, Tanael e em especial o Velazo que vai ganhar um calçamento na frente da casa dele está tudo caminhado ordem de serviço assinada assim, isso é muito bom e também tem o prefeito ontem assinou mais dois ordens de serviço que não acaba aqui eu falar deixar depois para sair aí da vida ou ele fala sobre o objetivo que ele tenha a fazer. E também eu quero falar sobre o do, do, do requerimento do nosso amigo vereador, de quinta-feira, que era para eu ter falado e não me deram a oportunidade, é que sobre o viaduto lá da Cerâmica Porto Belo, vereador, eu fiz parte da reunião dentro da Cerâmica Porto Belo, como vários vereadores aqui também teve. Estiveram lá, Você viram o projeto que tinha, o doutor César passou na, na tela sobre o, o projeto do viaduto que vai ter no lado da Cerâmica Porto Belo. Incansável, o prefeito já correndo atrás, já foi a Brasília, conversou com o pessoal da, da NTT, conversou com o pessoal da, da Autopista Litoral Sul e já está bem encaminhado o projeto tudo certinho para fazer o viaduto com a nova cerâmica Porto Belo, em Tijucas que vai investir mais de 3 bilhões na nova cerâmica e a entrada vai ser lá por trás é assim, na nova entrada que vai ter lá no fundo a sentido de areias e a BR-101 só quero esclarecer porque o vereador botou o requerimento e eu não pude esclarecer porque é, é bom a gente pegar um projeto pronto e botar na mesa, né? Pedindo, sabendo das coisas que vai acontecer. E coincidência, no outro dia de manhã, o pessoal da Porto Belo já estava no gabinete da None para assinar o, o pedido do viaduto, tudo caminhado, tudo certinho. É coincidência, né? Então, mas parece que o vereador estava sabendo alguma coisa. Aí, então, mas, parabéns para ele De ter entrado Dá licença da licença, vereador, estou falando Dá licença, respeitei Então, por isso que é bom a gente falar Eu queria dar resposta Na hora que foi a, a indicação Mas eu não tive a oportunidade Essas pessoas que sabem das coisas que estão tá acontecendo E fazer o projeto Giovanni, certinho, sabendo que vai acontecer no um outro dia e já está tudo corrido, tudo assinado, tudo aprovado ponto Pista Litoral Sul, o acesso da Porto Belo vai e vem no lado da cerâmica, viaduto novo, cerâmica nova que está para construir agora, o doutor César está com pressa desse, desse projeto, por isso que a Porto Belo está correndo atrás. E eu falo porque eu tenho empresa, nasci em Porto Belo há 12 anos, essa minha empresa já faz mais de 30 anos na Porto Belo, que era do meu sogro, e ele passou para mim, e a gente tem muito contato com os empresários da Porto Belo, Cláudio Ávila, Mordo Vale, Weds, César Júnior. Eu, eu faço serviço para eles direto. Estou lá fazendo serviço ainda. Então a gente tem esse contato, mas só para esclarecer, tô, não estou fazendo nada contra o vereador de ter entrado com, né, com um requerimento, pedindo o viaduto, não. Só para esclarecer que já estava tudo certo, e no outro dia já saiu, porque depois sai e oh, ó, oh, só foi ou um entrar com o projeto e já vão fazer. Não. Já está tudo pronto e vai ser realizado. A gente está contente. Como agora está saindo, agora, se Deus quiser, vai dar tudo certo o asfalto da Terra Nova, Paulo. Maurício, estamos esperando hein, novidade boa. É para sair hoje ou amanhã. Como também a gente está esperando o asfalto do Timber, Paulo. Eu tenho certeza que o prefeito vai fazer. Eu falo e repito, eu não acredito que o prefeito vai fazer tanta obra como está saindo esse ano ainda em Tijucas. Eu sempre falo, pedir a Deus que dê saúde para trabalhar e não é dinheiro do governador, vereador, não é. Mas com recurso próprio, a administração fazendo de tudo certinho dentro, bota minha mão no fogo pela administração, pelo trabalho que vem fazendo, e também aqui já deixando um abraço a todos secretário que vem trabalhando com carinho na nossa cidade para tudo acontecer do bom, do melhor para o nosso tijuquense. E claro, não vai agradar todo mundo, não. Tem gente aí que já está com o cabelo em pé, fervendo, vermelho, renegado, que não quer que aconteça, quanto pior, melhor. Tem muitos, tem muitos. A gente vê a reportagem, a gente vê os, os comentários das pessoas. Mas também tem o dobro das pessoas agradecendo pelo que vai acontecer em Tijuca, pelo que está fazendo, que está tudo voltando ao normal. Graças a Deus que essa pandemia foi embora, a gente espera que as coisas estão tá voltando tudo normal. Está todo mundo trabalhando com carinho, Respeito a todos os vereadores, que com certeza estão todos eles trabalhando. Isso que é uma forma de, de trabalhar para o Tijuquense. Votando tudo normal, como os campeonatos votou aí. Todo o estado estão enchendo de pessoa, todo mundo querendo ver um jogo é assim. Não é Danone, 15 de novembro, domingo, chapou o campo do 15 de novembro. Aí é, Esse é um carinho da turma que estão vindo ver querendo sair de casa, ver um espetáculo de, de um campeonato, o que seja, venham que venha, de qualquer tipo de modalidade. Como agora as escolinhas acontecendo também, todas as escolinhas estão enchendo o ginásio, é o campo, é tudo, o pessoal está contente, vários não adianta. Nós vamos sempre ter o, o contrário. E que bom, que bom que a gente tem um contrário assim. É bom a gente ter um... Se não tiver contra o partido... Não tem graça, nada acontece. É bom ter alguém por fora martelando, falando. É isso, é gostoso. A gente teve no sul do Rio para fazer a abertura da, da, da... de novo. Não vamos fazer a saída para praia para os pescadores. Alguns chegou um lá já reclamando. Já peguei, já arrenei, porque nunca fez nada na vida. Mas já chegou mais dois já agradecendo que nós estamos fazendo. Que nós fizemos o que eu fiz pelo sul do Rio que foram lá e Demancharo, aí ele pegou e agradeceu um monte, e essa pessoa que veio falar comigo, nem no sul do Rio não mora, nem é parente do sul do Rio não tem. Então, a gente fica contente das pessoas agradecendo a gente pelo trabalho que a gente vem fazendo. Mas sempre tem aquele que, que gosta de ser contra. É vários lugares, todos os lugares tem. Mas nós vamos passar por cima deles, e a nossa administração vai ser um show em Tijucas. Segundo o mandato do prefeito Eloy, com a nossa equipe de bancada, todos os 13 vereadores. Eu estou falando todos os 13 vereadores, não estou falando nenhum, nem dois. Estão com vontade de trabalhar e todo mundo quer a Tijuca diferente. Eu não quero puxar saco dentro de um vereador nem de outro. Então, isso é gratificante para nós. Obrigado, senhor presidente. Tinha mais coisa para falar, mas não vem na minha cabeça agora. Tá bom, Ezequiel. Oi, Ezequiel. É, eu sei que você mencionou ali a questão da, da última sessão, né? mas ali peço-lhe encarecidamente desculpa, mas a gente só estava cumprindo o regimento por causa do tempo. E com certeza hoje você teve o tempo para falar e a gente vai acabar se acostumando com aqueles aqueles 30 minutos por requerimento. Nada, nada com amigo, mas peço perdão. Mas vamos lá. É, dando seguimento, o vereador PSD, Paulo César, com a palavra. Alô. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, e que nos acompanha pelo Facebook e também pela Rádio Vale. Eu queria as pessoas que estão aqui presentes, principalmente da saúde, né? A Lília, com os seus dois filhos. A Jose, a guerreira. A Andréia, outra pessoa querida, né? O Giovana, que também faz parte da saúde. O Aldinho. Todos vocês aí. Eu queria iniciar minha fala parabenizando todos os jornalistas pelo Dia do Jornalismo. Em especial a Karina da Prefeitura, o Rafael aqui da Câmara e também ao vereador Cláudio Jornal. A gente não poderia deixar passar em branco, né, gente? E também no dia de hoje comemora-se o Dia Mundial da Saúde. Aproveito para deixar um agradecimento a todos os funcionários da saúde e em especial também ao secretário da saúde o nosso amigo tem que é uma pasta muito pesada, muito dedicada e quando a gente se fala em saúde, né, a gente tá falando uma coisa muito importante, principalmente que a gente passou aí na pandemia do Covid, isso aí foi foi dramático. Também quero falar hoje também da escolinha do Oliveira que está sendo arrumada para receber os alunos do primeiro e quarto ano, que hoje estuda na Escolinha do Campo Novo e também no José Feller, no modelo multisseriada. Há muito tempo funcionava assim, mas agora por conta da pandemia e também os tempos atuais. A Secretaria de Educação está com um novo olhar onde as crianças precisam estar realmente com as crianças da mesma série. Então, na última reunião desse pedido, foi uma solicitação dos pais, do prefeito, que prontamente atendeu o pedido, dando oval ao suporte necessário para que houvesse essa mudança. Então, deixo aqui a minha gratidão ao prefeito Eloy e também à Secretaria de Educação, em especial à secretária Deise, que a gente teve uma reunião. Como a gente, o Campo Novo estava muito cheio, a terceira e a quarta série, e tinha uma escolinha na Oliveira Parada. E a gente fez uma reunião e foi avaliado que tinha que ser reformada o quanto antes possível, porque a demanda estava sendo muito grande. E o prefeito não pensou duas vezes. Não pensou duas vezes porque. É uma pessoa de responsabilidade e ele está vendo o que está acontecendo na nossa Tijuca, que a demanda está sendo muito grande. Aproveitando também para parabenizar ao prefeito, a toda a equipe da Fundação do Esporte, por ter conseguido um trator novo para roçar os campos de futebol com recurso próprio, hein? com recurso próprio, nada de emenda, o prefeito falou que ia comprar um trator para roçar todos os campos, como vocês viram ali, que já chegou, não é promessa, que ele disse que ia comprar e comprou, um trator muito bonito, zerado, como vocês sabem aí, né? então ele está honrando a palavra. E principalmente essa semana também cheguei um pouco a me emocionar porque eu, como faço parte do bairro da Joaia, fiz uma votação enorme ali, e sempre foi prometido uma área de lazer ali na frente do M.M. E até esse momento a gente fez uma reunião, foi feito um projeto, e graças a Deus está indo para a licitação. Então eu queria parabenizar o prefeito a toda a equipe que estava junto comigo, batalhando desde o primeiro ano, e se Deus quiser, esse ano vai se tornar em realidade. E por fim também, queria fazer um convite aqui, que amanhã, para nós prestigiar, a entrega do asfalto da, Be da Beira-Rio, que acontecerá amanhã às 10 horas na Praça Nereu Ramos, próxima ao Cine, é um evento para do, do Marco, do município de Tijucas e também do Vale do Tijucas, que contará com a presença do atual governador do estado, Moisés. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo. Então, dando sequência ao próximo bloco, MDB-PDT, com a palavra vereador Danone. Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores. Boa noite ao público aqui presente, pessoal da saúde. Boa noite aos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Vale e aos internautas que nos acompanham pelo Facebook. Eu, eu tinha deixado até aqui a mensagem do. o registro, né? Da presença do governador Moisés aqui em Tijucas, por último, para falar. Mas vou até falar já, porque eu sempre digo que eu gosto de ser coerente nas minhas palavras, né? E gosto de ser coerente na, nas minhas decisões. Tudo que eu falo e eu sempre digo aqui, independente do que aconteça, se é, é situação, posição, tudo que é de bom para o município, eu sempre apoio, né? E daí não dá para escutar vocês virem aqui e dizer que é tudo com recurso próprio e vocês esquecer do governador, né, meus amigos? Pelo amor de Deus. Vão, vão amanhã fazer a inauguração da Beira-Rio com mais de 8 milhões de dinheiro do governo do Estado. Ou não vão querer pregar para a comunidade que foi com recurso próprio que fizeram a Beira-Rio, né? Pelo amor de Deus. A gente escuta é, direto aí falar que ah, Tijucas era a cidade do buraco. Não é mais graças ao governador Carlos Moisés, né? Que está dando apoio, né? eu acho que Tijucas não pode reclamar, né? a gente sabe que tem muita coisa para melhorar ainda, eu sempre digo, uma delas é a própria questão da saúde, do nosso hospital, os nossos postos de saúde, e eu acho que a gente tem realmente que cobrar cada vez mais do nosso governador, mas não podemos reclamar do governo Carlos Moisés, que olhou e muito por Tijucas. Né? Nós somos provas aí, que andamos em busca de emendas, quantas emendas vieram para Tijucas. Né? Vem aí agora a pavimentação, da, o asfalto da, da Avenida Ercílio Luz. Vem com dinheiro de onde? Dinheiro do Estado. Então, nós precisamos sempre né, dar os méritos para o prefeito Helói do que é feito, com recurso próprio, sim, mas também temos que dar os méritos do que vem do Estado. Né? Eu sempre trabalho e penso dessa forma. Então, aproveitando já tratando da palavra do governador Moisés, né? registrar também, como o vereador Paulo falou, amanhã estará em Tijucas para fazer a inauguração da tão sonhada Avenida Beira Rio, sonhada por todo o Vale do Rio Tijucas. Dando um pouquinho de assunto, quero falar também mais uma vez das escolinhas, falo das escolinhas porque acompanho, estou né? tô diariamente, estou... Tô Lá junto com o Giovanni, com o pessoal da Fundação, estou lá visitando as crianças. E eu quero aproveitar, porque a gente sabe da audiência que a gente tem através do Facebook, através da Rádio Vale, é, para fazer um comunicado, né, em geral, para as mães, para os pais, dessas crianças que estão participando. É, semana, na terça-feira, estive, é, na quarta-feira, estive no campo do Miguel Ezequiel de Simas, mais de 30 crianças no primeiro período, é uma alegria, é muito legal a gente ver a, as crianças é, treinando né, e fazendo algo que já vinham há tantos anos sonhando, né, a gente sonhando com isso. A gente vê hoje a, a própria cidade, a gente já vê as crianças caminhando, indo para o estádio e já, já colorindo a cidade com o uniforme das escolinhas. Mas é importante a gente lembrar que, por mais que esse projeto é, já tenha mais de três, quatro anos, aí, como a, o pessoal da situação fala, que já desde 2018, ele já vem planejado, ele é um projeto que ele está começando agora. E o começo, tudo é mais difícil, não é tudo mil maravilhas como se imagina e como pensa que vai acontecer. Né? As coisas têm que se adaptar, às vezes tem alguma mudança que tem que fazer. Então, onde é que eu quero chegar? que É importante, nesse momento agora, as famílias é, se atentarem... Né, com seus filhos, ao levar no estádio, a acompanhar, né, porque é importante, são crianças, daqui a pouco se deixar uma criança dessa é, por conta para ir para o estádio, para ir para casa, a gente não sabe o que pode acontecer no caminho. Então, a gente pede para as famílias se atentarem aos comunicados que a Fundação Municipal de Esporte coloca nos grupos, as mensagens que ela manda, né, sempre atualizando as famílias, onde é que vai ser os treinos, que horas vai ser, que, que forma, que formato vai ser. Então, é importante as famílias estarem atentas a essa situação. Até porque, até esse projeto ficar totalmente redondo, do jeito que ele foi é, projetado, né, do jeito que foi imaginado, a gente sabe que precisa de alguns ajustes. E aí, é o que eu digo, o importante é que ele saiu do papel, é que ele está acontecendo. E esse, esse ajuste depende de todo mundo, depende da, da fundação, do executivo e também das famílias. Então fica o registro para que as famílias é, deem uma atenção especial para os seus filhos é, nesse início de escolinhas. Para finalizar é, o meu assunto de hoje também, quero falar um pouquinho assim de, de algo bem rápido é, sobre o projeto de lei que vamos votar hoje, pela segunda vez, né, sobre o projeto de lei complementar 87-2022, que é sobre a, as vagas para a saúde. Né. Eu vou usar o termo que o vereador Edson Souza comentou na última sessão, de darmos um cheque em branco né, para a prefeitura contratar e resolver os problemas que existem na saúde, porque, como mesmo o vereador falou, nós estamos aqui e nós queremos o melhor para a saúde de Tijucas. Né. Mas é, também quero deixar aqui o registro, que é importante, é, depois que essa lei é, estiver em vigor, depois que estiver tudo é, do jeito que o Poder Executivo imagina ser melhor para a população, de que nós vamos cobrar, cobrar dessas vagas que estão sendo é, aprovadas aqui na Câmara. E por que, que eu falo isso? Um exemplo bem claro que eu vou trazer para cá. É. Né? Eu estou aí há praticamente uns 10 dias acompanhando, através de alguns grupos que a gente tem o prazer de participar, grupos é, de bairros, visitando alguns bairros, as questões dos, é, dos agentes de combate a endemias. Né? Os focos de dengue, essas questões aí. O que tem de grupos, de famílias, de pessoas que estão reclamando que está aumentando muito... É, essa, esse problema na nossa cidade, né, que está tá ficando algo é, muito visível, e aí eu fui conversar um pouco com o pessoal é, que faz, esses, os agentes que fazem esse trabalho. Hoje nós temos quatro agentes fazendo esse trabalho. Aí a gente volta naquela questão que muitas vezes a gente já falou aqui, né, a questão dos fiscais, das pessoas que precisam para trabalhar. E nós não temos. Como é que quatro, quatro agentes de saúde vão dar da conta de uma cidade com 50 mil habitantes? Não vai dar conta. Esse número vai aumentar para 20. Então, quando eu falo que a gente vai cobrar depois, é nessa questão. que Se existe um problema na cidade que falta a gente, depois que isso tudo é aprovado, a gente vai cobrar, que o prefeito coloque essas pessoas para trabalhar e que a gente possa resolver os problemas da nossa comunidade. Que muitas vezes a gente sabe. Uma, uma, uma visita com uma orientação, uma cobrança lá, para que as pessoas não deixem lá o, o pneu com água, para poder ocasionar os problemas, já vai resolver. Então fica a, a nossa mensagem, que vamos sim, votar novamente pela aprovação desse projeto, mas que após isso, não fique no esquecimento dessa casa, do cheque em branco que estamos dando, que a gente possa cobrar para que realmente seja mais um passo para que a gente melhore a saúde da nossa cidade. Era isso, por hoje, presidente. Obrigado, vereador Zanoni. Em sequência, então, o vereador escrito Edson com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Senhores vereadores, os amigos aqui presentes, os ouvintes da Rádio Vale que nos acompanham, do Facebook, Senhor presidente, na sessão passada eu apresentei um requerimento e uma indicação. A indicação que eu apresentei se refere a um trecho ali da Avenida 13 de novembro, aqui no centro da cidade, que é só uma mão. E foi uma sugestão para o prefeito, uma indicação, sugerindo que seja essa via, esse trecho da via, em duas mãos. Até para incrementar e melhorar a questão comercial nesse trecho. que ali tem várias lojas, e eu tenho certeza que os comerciantes daquele trecho ali vão ficar muito contentes, muito agradecidos, se o prefeito der uma canetada e determinar a mão e contramão desse trecho. E com relação ao requerimento da cerâmica Porto Belo, talvez, vereador, eu estava invisível lá nessa reunião? Pode ser. De repente eu estava invisível, ou eu, eu tenho uma varinha mágica. Pau, captou o que estava falando lá. Só pode ser isso. Eu quero dizer ao vereador que nos anos 80, 90, eu já trabalhei na Porto Belo. Trabalhei, trabalhei lá na assessoria da diretoria por muito tempo. E também, há muito tempo, eu sou vereador. E o que eu pedi nesse requerimento é de conhecimento público da Tijuca, quem mora aqui sabe. Só se tem alguém que não mora aqui, eu ando escondido aí. Não sei. Porque é de conhecimento público, aquele viaduto... É, em frente a Porto Belo, Contorno Norte, como queira se chamar. Então, nos anos 80, eu já trabalhei na Porto Belo, e a diretoria, o doutor César, já brigava por isso no governo federal. Eu fui vereador eleito, o primeiro mandato meu foi em 1996. Eu já brigava aqui nessa casa por esse viaduto, por esse trevo, por melhoria de acesso a Porto Belo, a Serena Porto Belo, acesso a Tijuca, porque o acesso a Tijuca da 101 é uma vergonha. Aqui da região é o pior, trevo tudo abandonado. Eles cortam aquelas muretas, essa empresa Arteris, corta as muretas da 101 e coloca aqui para trancar em nossa rua. É uma vergonha, pedaço de mureta trancando ali embaixo da ponte, a rua na frente da casa da minha mãe, e ninguém faz nada. Eu queria ser prefeito, porque eu queria botar uma máquina lá e derrubar tudo. Queria ser prefeito, queria ver se eles fizessem. A gente vai em Balneário Camboriú, tem um trevo bonitinho. A gente vai em Itapema, tem um trevo bonitinho. Vai Itajaí é a mesma coisa. Tijucas é uma esculhambação, é uma vergonha. É uma terra que ninguém manda, parece... Que é a terra da mãe Joana. Então, vereador, isso aqui já é uma reivindicação antiga, antiguíssima, não é nova. Tanto é que o projeto já está lá em Brasília, há muito tempo. E se não fizeram, porque nós não temos força política. Infelizmente, essa que é a verdade. O projeto estava lá em, está lá em Brasília, provavelmente já criou bolor já morreu e, de certo, já tem que refazer esse projeto, de tantos anos, essa reivindicação. Quem mora aqui na Tijuca e acompanha a Câmara sabe muito bem disso. E eu peço para Porto Belo, porque foi uma empresa que transformou a nossa cidade. A Porto Belo, quando veio para Tijucas, na gestão do Lauro Vieira de Brito, do MDB, que foi um dos melhores prefeitos do nosso município, é? Porque eu sempre digo, cada município coloca uma. cada prefeito que entra coloca um tijolinho na construção da cidade. O doutor Lauro foi um dos melhores, prefeito do município. Tijucas começou a andar a partir dele, porque Tijucas é uma cidade antiga, com mais de 160 anos, vai fazer quase 170, e toda a engatinhando, toda a vida. E depois veio a Porto Belo, porque que o doutor César escolheu a Porto Belo. Colocar aqui em Tijucas, porque a nossa região já era uma região que tinha vocação para a cerâmica vermelha. O doutor César, um dos motivos de colocar a cerâmica aqui em Tijucas foi esse. E o segundo motivo, que naquela época... Me a população... concedo mais um minutinho. Tá Obrigado. Sabedoria. A população de Tijucas tinha que sair daqui, como eu saí, para trabalhar em Florianópolis, outros saíram para trabalhar... Em Blumenau, Joinville, Brusque, tanto é que quem conhece o nosso interior sabe do êxito rural que ocorreu na época. O povo, os filhos de Tijucas, têm que sair para trabalhar em Joinville, Blumenau, porque Tijuca não oferecia nada, não tinha emprego, não tinha qualidade de vida, não tinha escola, não tinha absolutamente nada. Como é que um pai de família ia sustentar... Então, veio a Porto Belo. Porto Belo foi a mola propulsora do desenvolvimento econômico e social de Tijucas. E eles merecem. Merecem porque, se hoje fechar Porto Belo, como é que a prefeitura vai pagar quase os, os mil e pouco empregados que tem? Não paga. Não paga. Porque não vai gerar impostos. Então, por isso que eu quero olhar com carinho para essa questão. Estou olhando, pedi para o Bolsonaro, presidente, pedi para a nossa ministra lá, que é a família daqui de Tijuca, que está lá no Supremo Tribunal de Justiça, pedi para o nosso deputado, pedi para quem vem na minha cabeça, eu pedi. Entende, vereador? Então, se tem dúvida, vai pesquisar, vai perguntar para alguém, porque a gente é ser humano, a gente não sabe tudo, a gente morre e okay, não sabe Edson, tudo. Ele concedemos, já passou mais um e-mail, mais alguma ponderação. E quem não sabe das coisas, tem que pesquisar, tem que perguntar para não passar pelo ridículo. Ok. Obrigado, então, Edson, pelas palavras. Dando sequência, então, bloco PP, PSB, com o primeiro inscrito, Cláudio da Saúde. Boa noite a todos, pessoal aqui presente. Lilian, Josi, Andreia, Giovanni, parceiro aí da Motorista da Saúde, Aldinho, nosso amigo aqui, ouvintes da Rádio Vale, pessoal do Facebook. Até o assunto que eu vou falar aqui outra coisa, mas eu vou dar um toque para o vereador Edson. Melhorou um pouco ali, sim, Edson, porque antigamente, antes da administração do Eloy, era caminhão parado debaixo daquela ponte direto. Tinha que esvaziar o pneu ou tirar a roda para poder tirar. E agora deu uma melhorada. E com certeza, vereador Danone, Fernando, temos que melhorar mais um pouco ainda, né? Eu acho que, com certeza, eu acredito, mas era pior ainda. Era bem feio ali. E agora, com certeza, deu uma melhorada. Mas o assunto que eu tenho para hoje, é, tem o pessoal aqui presente, sobre algumas mudanças que está tendo na saúde, vereadores, né? Saindo alguns companheiros nossos, por causa do processo seletivo, veio o concurso público. Está aqui presente uma pessoa, Giovanni Martins motorista excelente, até hoje, Giovanni, paciente, comenta da sua pessoa, porque lá no edital, vereadores, não diz o que tem que fazer um motorista, só pede categoria AD, experiência no volante, e outras cositas lá, entendeu? Mas não diz que tem que pegar, às vezes, o paciente no colo, tem que ter paciência de abrir a porta do carro, tem pessoas com dificuldade na van, ajeitar ela sentada no banco. Essas várias dificuldades que o ser humano de bem faz, então, nós temos os motoristas que saíram agora muito bons. Vou dar um exemplo. O Carlos, que é meu, hoje está no meu assessor, o Carioca, o Clóvis o Giovanni dos Prazeres, que é a esposa aqui da nossa amiga Josi, o Júlio, da nossa coberta, o Jean, Luciana Adriane que está para sair agora, o Clóvis Domir com com excelente motorista de ambulância, que é o cunhado aqui do Paulo, pessoas que vão perder. Mas, por isso, essa, esse projeto de lei agora, das vagas, para que... A Lília sabe o que eu estou falando aqui. O que, que acontece? Muita rotatividade de funcionário. Às vezes, tu vai treinar um funcionário, vereador da Norte, tu queres um cara que gosta de correr atrás para saber a verdade, Vais treinar um funcionário, ele fica um ano e já sai. Quando ele está aprendendo, sai. Eu tive o prazer, vereadores, que fiquei na administração Elmes e Rogerinho como chefe de transporte, depois Valério Tomás e Fernandes, depois Eloy e Adalto Gomes. Então eu sabia a necessidade da população, tá pessoal? Então é um tipo de serviço que tens que conhecer a população, tens que conhecer Tijugas, tens que saber o que mais precisa. Que não é só chegar ali ou o écio e fazer o básico. Temos que doar. O funcionário público tem que doar mais daquilo que ele faz. Não é só dirigir o carro. Às vezes está chovendo, uma velhinha tem necessidade de subir na van, se tu te molha todo, tá? tem que descer da van lá ajudar. São coisas assim, pessoal, que temos que lutar. Sim. Eu fico hoje cabreiro, porque até nervoso, de certa forma, porque vão perder, como técnico de enfermagem, com vários funcionários bons. Infelizmente, teve concurso público e não atingiram a meta. Mas o setor público, Maurício, que você cobra sempre, devia ter umas regras diferentes. Funcionário bom, que atende bem a população, deveria ficar, deveria ficar mas tem uma lei, né? temos que respeitar. Então, outro assunto também, como o vereador Paulo, no ano passado, colocou uma indicação aqui, Paulo, daquela rua ali de calçamento, do Campo Novo, está lembrado? Pois é, o Ezequiel, perdão. Ah, essa emenda foi uma luta do vereador Vilcim, em 2020, É da deputada Angela Min, no Ministério do de Desenvolvimento Regional, aquilo que o vereador Danone falou ali, e o professor Eloy, do né, Executivo, vai entrar com o restante, de 238.856 reais. Então, isso é importante, porque isso lá atrás, o Sim quando era vereador, mas a turma dele, que era a venina, o Dirceu e a Luiziane fizeram o um projeto, mandaram para lá e agora, graças a Deus, já vai ser feito. Só que esse dinheiro que veio né, do Ministério do de Desenvolvimento Regional não vai ser suficiente. E o Executivo vai colocar mais um dinheiro em cima. Mas isso faz parte do quê? Pedir as coisas, né? Eu pedi uns projetos lá em 2021, espero que até o final do meu mandato venha. Eu vi o viu sim, que hoje não é mais vereador, é secretário de obras, pediu lá em 2020. Chegou agora, 2022, esse dinheiro para fazer. Então é isso. Então tô, Tem mais outras pessoas para falar eu tenho outros assuntos também, mas era só isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Cláudio, dando seguimento então com a palavra, vereador S. Hélio de Melo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Queria, queria cumprimentar também o pessoal da Rádio Vale, o pessoal do Facebook que nos ouve essa noite. Né? Queria cumprimentar também o pessoal que, que hoje está nessa casa, queria cumprimentar aqui a. Queria cumprimentar o Cláudio o Aldinho, a Josiane, a Andréia, o Giovanni, que é da saúde, a saúde toda está aqui, né? e, a, e a Lília, que é a esposa do nosso presidente. Bem-vindo a todos à Casa do Povo. Queria começar a minha fala, isso, senhor presidente, falando um pouquinho desse projeto da Porto Belo. Esse projeto, em 2019, toda essa casa foi convidada, o vereador Rodinei, o vereador Fernando também estava junto, e todos os vereadores, que daquela época, só voltou nós três, né, Rodinei? Mas estava todo mundo lá 2019 e já foi foi apresentado para essa casa e, e, e para a prefeitura também para o administrativo esse projeto do viaduto que esse projeto ele passa pelas areias pega lá na, na 410 e segmento dele na, lá no Zimbro. esse é o projeto que foi apresentado para nós né Rodinei Projeto muito interessante, projeto importantíssimo no nosso município. E, em questão do projeto também, a Cerâmica vai fazer outra fábrica, né, que vai ser outra fábrica do no nosso município, então, a gente torce. Né. Aqui nós, também nós temos aqui o Fernando, que trabalha na Porto Belo, funcionário. Não sabia do Edson também, que foi funcionário também da Porto Belo. Temos o Maurício também, né, o primeiro emprego foi lá. Temos o Cláudio, temos... que todo mundo, todo mundo da Tijuca foi funcionário da Porto Belo. Então, é uma... É uma empresa que a gente tem um carinho muito grande, né? Que ela desde o livro a Porto Belo, a Porto Belo e a, e a Tijuca, é desde o livro, né? Caminham junto. Com certeza. Então a gente torce né? A gente torce que esse viaduto, né? Seja feito ali no nosso, daqui no nosso município que seria muito bom para, para todo o município, né? para o município crescendo, desenvolvendo. Né? Temos um outro projeto aqui do Contorno Sul também, que será muito importante para a gente, né? para o nosso município. E a gente torce também para, essa, para Porto Belo. Porto Belo, é, foi 25 aninhos lá nela, trabalhando nela. Né? Tudo que eu tenho na vida agradeço a Porto Belo. E não podia deixar esse momento, né? passar esse momento, né? nosso presidente? E também queria falar um pouquinho da minha indicação lá do bairro da Praça, que é uma, é uma faixa... Lá de frente, o, o supermercado Macris, inclusive o nosso amigo também é, fez essa indicação também, né? nosso vereador, no vereador nosso aqui também fez, e agora a prefeitura foi lá, fez uma camada de asfalto, e vai ser pintado lá as faixas, botar a placa lá, que vai ser muito bom para aquele pessoal, pessoal transitar lá na, na praça, de frente o Macris. Então, a gente queria agradecer a administração, o Cláudio, né, que está... Que está providenciando lá a, a, a pintura da faixa, as fotos, já está lá, camadinha de as fotos, tive lá, dando uma olhadinha, ficou top. E é isso aí, Tijuca, crescendo desenvolvendo e a gente trabalhando né, para que dê mais segurança ao nosso povo né, e, e vida que segue. Era isso, seu Presidente, essa noite. Obrigado, vereador Récio, com a palavra. Próximo inscrito, o vereador Maurício Poli. Boa noite, senhor presidente. Boa noite demais, colegas vereadores. Pessoal que nos acompanha aqui no plenário. Pessoal da saúde aí. Hoje é o dia da saúde, então parabéns para todos da saúde. né? Temos aqui a Josi, a Andréia, a Lília, com seus dois filhos também da saúde. Mas o nosso amigo Giovanni, o seu Aldino. A todos uma, uma boa noite. Boa noite também aos ouvintes da Rádio Vale e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Falando de pavimentação, projeto, Porto Belo, tudo isso, gente, é o pilar principal, ou seja, o, o primeiro passo para que tudo aconteça é projeto. Nós temos uma, uma deficiência grande em projeto. Se tivermos projeto, é bem mais fácil de conseguir o recurso. Você sai daqui para ir na Alesc, dos deputados, ou no governador, ou em Brasília para buscar alguma coisa, o cara pede que dê o projeto. O cara chega lá com uma futebol, a folha de papel A4, com quatro riscos, quem vai dar dinheiro? Bem poucos, né? então nós não temos projeto. Só para ter uma noção, o primeiro projeto que eu comecei a fazer aqui na, na casa, quando entrei, foi um projeto para a melhoria na SC410. Faz, fazem aí 12, 13, 14 meses, e até agora não tive nada, nem do Estado, nem do município. Segundo projeto que eu pedi, um projeto para a Rua da Cachaça. Fomos buscar recurso em Brasília, junto com a bancada, não, levemos não levamos projeto, pode ser que venha, mas é bem mais difícil. Terceiro projeto, é Praça na Joaia. Também pedimos um projeto, Praça da Joaia, o vereador Paulo está junto. Até agora não tem projeto. Já me ligaram oferecendo dinheiro, mas cadê o projeto? Então, não tem projeto. É, terceiro projeto, é, quinto projeto, Asfalto do interior, também pedi projeto. O asfalto do interior, pelas linguagens dos outros vereadores, não pela minha, estou igual o coro, né, último a saber das da notícias, mas infelizmente é assim. Não faço política, faço projeto e tento executar a obra. Mas o, o, o interior, que é o asfalto que eu tanto luto e vou continuar lutando, pelas pelas classes é, menos favorecidas, ou seja, para quem mora no interior, para quem mora nos bairros mais pobres, é onde temos que correr para ajudar esse povo. O povo da classe mais alta né, consegue se virar um pouco melhor, mas o interior, os bairros mais carentes, é mais difícil. Então, temos que olhar, assim, com carinho, com um olhar diferente para esse povo, porque nós já estamos aí em 2025, quase já, né, e tem, estamos ainda andando no meio da poeira, da lama, onde... É a nossa principal produção agrícola, né? Timbé e Tinga, Terra Nova, Campo Oliveira, trazem para o centro o alimento, a plantação, e aí vem com lama, vem com poeira. Então, por isso que eu luto para que o projeto dos interiores seja aprovado, sejam feitos. Nós estamos na cidade, a gente está andando em cima de calçamento, pavimentação. Agora o pessoal do interior, né? Ele já tá, o pessoal está correndo do interior por falta de recurso os pais, né, criam os filhos, os filhos vão embora, porque veio um abandono, então, a luta minha é por isso. Eu sou do interior, nasci, me criei, e vou lutar sempre pelo povo que mora no interior também. Então, Ezequiel, né, se o asfalto está pronto, aí, o projeto, como você falou, o dinheiro está na mão, então, é, parabéns para todos, não precisa ser para mim, não, não, não vou fazer política em cima disso, mas fico contente também, porque você planta uma sementinha e ver crescer, é, é, é gostoso, né? isso motiva você a ser político, se você plantou e vai colher. E se não colheu, com certeza não foi por falta de quem fez o pedido, foi por falta de é, competência, talvez, de quem vai executar o trabalho, que não, não é o vereador que faz. Né? O vereador faz o pedido, corre atrás, o executivo executa a obra. Mas, com certeza, né, é, o governo vem investindo aqui na cidade, conforme o Danone falou, a gente pode, né, é, tem que ir, que admitir isso, mas nós estamos muito atrasados, né? Tijuca está 30, 40 anos atrasado. Se for pensar a Ciro Luz, quantos políticos passaram, né? Edson? Quantos, quanta quantos gestão passou-se por Tijucas, né? E agora que foi feito é C410 Porto Belo, bate empresa Fiquei 25 anos lá, meu irmão mais 25, outro irmão mais 25. Ou seja, bate empresa. Não é direito, não é obrigação deles é fazer pavimentação e puxar mais força tem mas nesse c 410 né, até hoje nada foi feito nada foi feito agora dois duas rotas na canelinha a política puxou lá o eu conseguiu fazer mas a parte que pertence para tijuca e são é joão batista já, já deu um projeto onde é que está o projeto então aqui ó primeiro pilar do sucesso do gestor projeto sem projeto é igual a empresa tem que ter projeto para poder executar. Sem projeto, vai tocando de qualquer jeito, vai acontecer, vai, mas não... É, não, tem, não tendo projeto, é bem mais difícil. Eu sempre que eu fui procurar recurso, político novo, apanha, apanha, derruba, cai, levanta. Projeto, Maurício. Cara, projeto, né, não consigo fazer projeto, não é a minha área. Então, tem que ter projeto. Tendo projeto, os vereadores consigam recurso. Estamos conseguindo sem projeto, vereador Edson. Imagina com projeto mas agora eu acho que a gente vai conseguir teve uma mudança dentro do nosso executivo onde o setor de projeto né montou uma estrutura então conseguindo mais, mais um minutinho Maurício. obrigado presidente então eu acho que agora a gente vai conseguir mais projeto coloca o projeto na gaveta na hora certa tira o projeto leva para pro, onde está o recurso é igual ao banco né vai buscar banco financiar o carro onde é que está o carro está aqui ó 2011 documento e opa esse é o projeto para comprar um carro e a obra é a mesma coisa então Projeto na mão, dinheiro no caixa, obra executada. Obrigado, senhor presidente. Torcemos muito, Maurício. E sei que esse asfalto da Terra Nova aí, você, com certeza, é o, da, é o pai da criança. O pai e a mãe da criança. Vamos lá. Então, dando sequência, entramos no prolongamento do grande expediente, o qual tem 30 minutos. Vamos ver lá o, o nosso dito de cronômetro. Para respeitar o tempo. Em discussão, a indicação número 53, barra 2022, de autoria do vereador Paulo César. Convido o senhor vice-presidente a fazer a leitura da mesma. Senhor prefeito, o vereador que abaixo subscreve solicita a vossa excelência que analise a possibilidade de melhorar a iluminação no parque do loteamento Pedro Lauro de Souza, no bairro Joaia. Cordialmente, Paulo César Pereira, vereador. Em discussão... Com a palavra, o Pastor Paulo. Senhor presidente, só para justificar ali, essa pracinha fica lá atrás do mercado Coque, lá na Joaia. E realmente é uma praça muito bonita, muito movimentada, mas só que de noite não tem iluminação. Então as famílias trabalham até às 6 horas, vai o pai e a mãe leva as crianças, e como a gente sabe, todo lugar também tem, com né, as pessoas do mal, com a escuridão, então eu pediria, assim, encarecidamente, né, ao prefeito, até mesmo andei falando com o João, para estar tá adiantando alguns assuntos, para iluminar aquela quadra lá, né, que vários moradores já estiveram me ligando, me pedindo, a gente, como é ali do bairro, e certamente ficaria até mais bonita, né? uma praça tão bonita e não tem iluminação então acho que ali eles pecaram pecaram na hora de fazer a praça e esquecer de botar uma iluminação, é isso aí senhor presidente obrigado obrigado senhor vereador, e continue a discussão não havendo mais quem queira discutir, em única votação a referida indicação senhores vereadores que estão de acordo, permaneça como se encontra, aprovada indicação número 56 barra 2022 da autoria do Maurício Poli, convido o senhor vice-presidente a fazer a leitura Senhor Prefeito, o vereador que abaixo subscreve, solicita a Vossa Excelência que analise a possibilidade de providenciar a pavimentação e a tubulação da rua João Jovito Alexandre, no bairro Nova Descoberta. A referida pavimentação da rua se faz necessária. Os moradores sofrem constantemente com a lama no período das chuvas, que prejudica o deslocamento de veículos e de pedestres. Cordialmente, Maurício Paulo e vereador. Obrigado, senhor vereador. Em discussão, com a palavra o propostor, o vereador Maurício. Senhor presidente, é, como eu já falei na tribuna, é, continuo lutando pelas pessoas que moram assim, ó, abandonadas nas ruas, quando chove, enche, rua pequena, aí, 100, 200 metros de rua, mas que fazem aí já mais de 30 anos que tem ruas assim, por isso que eu falo que nós estamos atrasados, a cidade não é agora, não estou reclamando da gestão de agora, pelo sinal, estamos de parabéns pelas obras que estamos fazendo, nós temos que realmente dar uma atenção especial a esse povo ali. Imagina que as crianças vão para a escola, olha lá o meu filho, o seu filho, né, saindo lá daquele canto do final da rua para vir pegar o ônibus aqui fora. Tem que vir, cara, tem que ir para a escola, porque se não for para a escola, o pessoal vai lá dá, e vai lá e diz, olha, obrigado para a escola, tem que ir. Então essa é a minha, a minha cobrança para que olhamos com atenção também para essas ruas que ainda estão é, largadas é, por falta de pavimentação, falta de tubulação e não tem um, um umas condições adequadas para que o povo possa ir e vir. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Maurício. Em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, em única votação a -se indicação. Senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada. Indicação é Municipal é é de Maio de 2022 de autoria do senhor Alves ah, Como é que as crianças vão vir do colégio com é essa aguaceira toda? Tá? Olha só, aqui na rua João Jovito Na rua Da Rio Nova Descoberto Na rua João Jovito Olha como é que está a nossa rua Como é que as crianças vão vir do colégio Com essa chuva Com essa lagoa que está aqui E como é que nós né, vamos passar depois que as crianças vão para escola Cada vez que for passar Tem que, que pegar as crianças no colo Ou se não normal abater e passar aqui ó Vamos dar um jeito e-mail, gerador. De de de a palavra o propositor, senhor vereador Fernando Fagundes, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite aos ouvintes da rádio e ao público presente, especialmente o pessoal da saúde. É, é na Nova chuberta é o lotamento Lago da Boa Vista. O pessoal está pedindo aqui um ponto de ônibus. Estive lá avistando. Na semana passada, conversei com quase todos os, os moradores da rua, inclusive até fizemos um abaixo assinado, tem 28, 29 pessoas assinaram. É, como é uma rua extensa, eles usam, eles usam os ônibus para ir para a escola, vir para o centro, enfim. Então, a gente está pedindo... Um ponto de ônibus. Era isso, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Continue a discussão. Com a palavra, vereador Maurício. Só para contribuir, Fernando, é, já passou por essa casa, ah, esse, esse essa indicação também fiz ali, daquele loteamento. Então, ah, Mas, com certeza, é, com seu apoio, com seu pedido, a gente vai é, lutar para que conseguimos esse ponto de ônibus. Como outros também que a gente pediu, que vai pedir, porque precisa, né? onde o pessoal precisa pegar o aquele loteamento é um loteamento novo, a minha empresa é do lado ali, uma das empresas que eu tenho aqui do lado. Então, o pessoal vem, fica ali na rodovia, pegando, né, pegando sol e chuva, mas eu quero apoiar a sua indicação, até porque, na época, você apoiou a mim, nós juntos somos mais fortes, juntos vamos conseguir, com certeza, atender o povo. Obrigado. Obrigado, vereador Maurício. Em discussão? Para encerrar, senhor Fernando Fagundes. Só para encerrar, é... talvez até o pessoal de obras, pessoal agora lá do, do projeto, quando entregar né, os loteamentos, como teve aqui a indicação do, do vereador Paulo, talvez já veja ah, tá está faltando a iluminação, está ah, faltando um ponto de ônibus, entendesse? quem sabe o é, próprio loteamento ajudar, né, mais algumas coisas, porque depois sempre sobra para o poder Executivo. era aí, só para contribuir. Obrigado, vereador Fernando. Então, não havendo mais que aqui, discutir em única votação a referida indicação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada. Indicação número 65, 2022, de autoria do vereador, Récio L. de Mello. Convido o senhor vice-presidente a fazer a leitura. Posso fazer a leitura aqui. O vereador que abaixo subscreve no uso de suas prerrogativas legais de acordo com a lei orgânica do município de Tijuca, solicita a vossa excelência que analise a possibilidade de recapear o asfalto da marginal Oeste da ponte precisamente em frente à funerária São José. Ou, caso não for de competência municipal, solicitar a empresa responsável para a revitalização do trabalho. O asfalto encontra-se com rachaduras e desníveis. Vereador S.O.L. de Mello. Em discussão... Com a palavra, propostor vereador Edson. Senhor presidente, hoje eu acordei às 5 horas da manhã. Vim dar uma caminhada. Caminhada, eu e a esposa. Passando por ali de volta, de frente a cá do, Edson, do Edson, voltei passei por baixo, não tinha movimento, não tinha nem, E ali, aquele asfalto ali, isso rachou tudo. E com certeza vai começar a soltar pedaço ali. Então a gente vendo que ele sendo o vereador, fiz uma indicação. Mas essa indicação, direcionei à administrativa, à prefeitura, mas não é. Ali, é, a NTT, né, Rodinei? A gente tem que entrar em, devia ser um requerimento, a gente tem que entrar em contato com ele, fazer um, um recapeamento novo ali, né? Para evitar que solte aqueles pedaços que foi, foi feito por cima do, das pedras, e você sabe que trinca tudo, está feio ali a coisa. Então a gente já, já alerta, né? Para que não aconteça o pior ali. Era isso, presidente. Ah, obrigado, vereador S. Foi em discussão com a palavra, o vereador Ezequiel. É, boa essa, sua indicação é assim até nós estamos marcando a reunião semana que vem com a NTT com o seu Valério Benquese, Valério Benquise não sei uma coisa assim que é responsável encarregado para essa via ah, até para fazer a indicação ah, pedir para lá perto da Cerâmica Porto Portobello ali naquele viaduto ali Rodinei tem aquele viaduto que eles fizeram para passar o pedestre, bicicleta, que é dali, está uma porquidade, cheio de água, sem iluminação, o pessoal da São Prodoberto passou no escuro ali de baixo, eu não entrei, não botei uma indicação aqui, porque não, não convém botar, eu vou lá pessoalmente e vou conversar com eles, já vi quem é a pessoa, é para si semana que vem, era para ser si semana e já cancelaram, deixaram para semana que vem, mas enquanto eu não falar com eles, com o encarregado o responsável, daquela obra ali, que é toda litoral aqui, que é por quilometragem de 30 30 quilômetros, tem um carregado sobre marginal, sobre viaduto, e essa área aqui que manda esse tal de Valério aí, que é um sobrenome, ele é, eu acho que é inglesa, sei lá, argentino, o que, que é. Mas nós vamos providenciar isso aí, por causa do viaduto lá também, que o pessoal está reclamando muito. Obrigado, vereador Ezequiel, em discussão. Com a palavra, vereador Edson Souza. Eu quero também apoiar a indicação do vereador Essinho, realmente ele tem razão do que ele está pedindo. Ali, assim, acontece isso naquele trecho ali, por quê? porque Porque pegar o asfalto e colocaram em cima da lajota. A lajota tem seis lados, então ela trabalha, ela se mexe. Não serve como base a lajota, para fazer a pavimentação asfalto, ao contrário da pedra, como fizeram aqui, que já existia o paralelepípedo, e chegar ali, simplesmente botar o asfalto em cima. Então, tem, tem base, tem fundamento, o paralelepípedo dá essa possibilidade. Agora, a lajota não, a lajota trabalha, tem seis lados, e não serve como base para a pavimentação asfalto. Eu apoio e espero que o senhor tenha êxito e sucesso nesse, nesse pedido, que trabalhar com essa gente não é fácil. Obrigado, vereador. Em discussão, o vereador Rudinei, com a palavra. Boa noite. As pessoas que nos acompanham através da Rádio Vale, Facebook, as pessoas aqui presentes, o Aldinho, é, o Giovanni, a Andréia, Agora esqueci da Josi, brincadeira, a Josi está toda hora resolvendo coisa para nós, e a Josi, a, a Lilian, Maquinho e o Sim estão agarrados lá nesse telefone, mas né? tá dando certo aí, Maikinho. É, e parabenizar assim, realmente ali é, essa questão da sexta vada, bem, bem lembrado, né? é, pelo vereador Ed Souza, mas a luta é grande na NTT, que a gente sabe das dificuldades, né? Pegamos aí em 2017 a administração com a cidade rachada no meio, né, dividida, né, com uma pedra tamanho no um mundo debaixo da pronta, vereador Edson, era bem pertinho da sua casa, que você não deveria ter deixado fazer, homem do céu, na época em 2016 para 2017. Era, era uma pedra gigante, né, e foi uma luta, vereador assim para colocar, para tirar, fazer o que foi feito ali, aquela revitalização, o asfalto, da Jacob Lameu Tavares, né? que não tinha aquela peça da ponte, até. A indicação é ali do asfalto, ali, paralelo com a ponte da BR-101. É essa a questão? Presidente, por favor, presidente, deixa eu. Vamos, vamos manter a ordem aí, pessoal. Vamos segurar o. Vamos lá. É. Vamos. E a, a cidade dividida ao meio e com muita luta, a NTT, por isso que diga, vereador, é assim, que realmente a NTT, você precisa. Eu não consigo falar, né, presidente? Fica complicado, vereador. Só para dizer para você que a NTT não é fácil e a gente precisa se unir para poder realmente resolver aquele asfalto. Porque é complicado, o asfalto soltando todo em cima do Malajota. Né? Já visto, em 2017, quando a outra administração deixou a nossa cidade dividida ao meio, né? os vereadores aqui nesta casa não estavam, poderia ter feito algo a mais. Mas vou lutar contigo na NTT para nós resolver essa situação, vereador Edson, tá bom? Ok, obrigado, então. Havendo ah, mais quem queria discutir, em única votação, referida indicação, os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada. Então, dando sequência aí, entramos nos requerimentos. Em discussão, o requerimento número 52, barra 2022, de autoria do vereador Maurício Poli. Convido o seu vice-presidente a fazer a leitura. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve e com funcro no artigo 104 do, re, do regimento interno requer que seja concedida moção de louvor para o açougue do frango em, comora, em comemoração aos seus quatro anos. Cordialmente, Maurício Paulo e vereador. Obrigado, senhor vereador. É, com a palavra, o propositor, o vereador Maurício. Senhores, senhor presidente, senhores vereadores, é. Eu admiro, né? é, conheci essa empresa há pouco tempo, uma empresa de quatro anos, nova para fazer, sim, uma homenagem, mas eu fiquei admirado com o sucesso dessa empresa, com a história dos meninos que tocam essa empresa, eu também tenho empresa, já montei empresa no passado, já quebrei, hoje montei, estou indo, né? é, incentivo a montar empresa, incentivo a ser empresário, hoje faço consultoria para montar empresa, acabei de, de abrir mais uma faz um mês, e a gente sabe que é difícil, é difícil. E esses caras aqui, não conheço eles, não tenho conhecimento das pessoas, mas conheci a história deles e realmente estão de parabéns. Quem de vocês não foi de do frango ainda, comprar um franguinho temperado? Eu acho que bem poucos. Eu vou ler um pouquinho aqui um resumo da história deles, porque é só um resumo, os caras são bons. Então, vamos lá. Os Meninos da, da Galinha. Assim, os jovens Ricardo de Souza e Andrew Leonardo Vinera, Ficaram conhecidos em Tijuca e região. Isso porque, muito tempo, venderam galinhas de porta em porta. Assim, começou o caminho de sucesso que os levou a inaugurar o açougue do frango, na Avenida Emília Ramos, conhecida como P4, em Tijucas, que completa quatro anos de atividade um comércio de frangos e galinhas resfriadas e a granel que caiu no gosto dos consumidores, que além de oferecer todos esses cortes vindos diretamente de frigoríficos da região, oferece ainda uma variedade de miúdos, de frangos e cortes temperados e empanados. Os meninos destacam o compromisso da empresa em levar qualidade aos seus clientes, a geração de empregos, hoje com 23 colaboradores, pensa em apenas 4 anos, e a expansão da empresa para outras cidades, assim como o fortalecimento da marca. Destaca a conquista do selo de inspeção municipal, que autoriza o beneficiamento de produtos cárneos, selo tão importante que é responsável pela inspeção e fiscalização da produção industrial e sanitária dos produtos de origem animal que os coloca como uma empresa na qualidade na produção própria de produtos temperados além de contar com a equipe técnica responsável na qualidade e segurança dos frangos comercializados então aqui ó a gente tem uma empresa com apenas quatro anos já com uma, com uma filial em uma outra cidade já com 23 colaboradores comercializando produtos da região, ou seja, do Timbé para Tijucas, em apenas quatro anos. Então, assim, isso me chamou a atenção, com certeza, com, com os olhos de empreendedor, me chamou a atenção pela luta dos meninos. Começar a vender galinha de porta em porta, olha o trabalho que eles passaram. E hoje estão ali com sucesso, claro, trabalham sábado, domingo, feriado, é um, é, um, é um comércio de alimento onde exige muito das pessoas, dos colaboradores, mas são 23 pessoas lutando, né, com qualidade, um, um ambiente limpo. Então, eu, aquilo me chamou a atenção e eu dou os parabéns para eles. Então, essa moção de louvor, com certeza, é, foi muito bem pensada para os meninos, que os meninos estão de parabéns, e deixar claro aqui para eles que vou visitá lo e pedir para tomar um café sentado com os dois empresários, porque é o que corre na minha veia, é ser empreendedor, porque o empreendedor é que gera emprego e que dá... Né, o sustento para cada família. A cada um funcionário, diretamente na empresa, você emprega mais quatro ou cinco. Então, ou seja, quantas famílias dependem desse negócio. Então, por mais pequena que seja a empresa, mas com certeza está ajudando muitas famílias a, a, a manter o pão na mesa das suas crianças. Então, mais uma vez, parabéns para os empresários e obrigado a todos pelo apoio a essa moção aos meninos. Obrigado, vereador Maurício. Com a palavra, com a palavra vereador Ezequiel. Maurício, não tem como uma empresa Godo do rapaz ali, dar uma moção de louvor para eles, pela dedicação deles, o trabalho deles. Dos gurizes, sincero, pessoa honesta, de família honesta, do Timbé, como a gente conhece. A Nadir vai ficar brava contigo, Maurício. Falou do Timbé, <risos> mas merece a empresa. Sou cliente ali, tem a Leninha ali que atende muito bem, né é Danone? Todo mundo acha que compra ali, né? a maioria de todos eles, porque a gente chega ali e pede um meio quilo de frango, de coraçãozinho, e assim vai, a coisa bem, bem caprichada. Então, com aquele tudo funcionário, começou com dois funcionários, e hoje está com 23 funcionários, já montou uma encanelinha, está muito bem lá, está andando muito bem mas é porque são bem, bem pessoas honestas, pessoas de, de, de caráter, inteligente e essas pessoas que sobem toda a vida como empresário, e é muito válido para nós, município de Tijucas ou outra região, com pessoas, com tanta gente trabalhando, que é o que a gente quer, Maurício. Quando as empresas funcionarem trabalhando igual a sua, igual a de outros amigos nossos, Tendo funcionário trabalhando, a gente fica grato por isso. Uma moção de louvor para uma empresa assim é muito gratificante. Parabéns pela sua moção. Ok, obrigado, vereadores. Aqui, com é a palavra, vereador Cláudio da Saúde. É, Maurício. Ali o Ricardo e o Andrew, eu comprava frango deles, quando era só um quadradinho pequeno, os dois mesmos é que atendiam e cobravam. Né? Então... Já a qualidade, já vinha de quatro anos atrás, não esperava né que ia se tornar como 20 e poucos funcionários, como você mencionou aí, então, tem que dar uns parabéns mesmo. Agora, a qualidade deles é excelente. Limpeza é fundamental, né aquele porrada de corte de frango, eu cansei, na época não tinha motorista, levava o pessoal da vigilância lá, realmente, é, o lugar é sempre lavando, sempre, cara, estão de parabéns, tanto na qualidade como na higiene. Então, fosse bem de dar de homenagear os rapazes mesmo. Meus parabéns aí para você, pela homenagem, e para o Ricardo e para o Andrew. E que venha 50, 100 funcionários por aí. Com a palavra, vereador S.U.L. de Mello. Eu não podia deixar também de, de comentar, queria parabenizar o vereador Maurício, pela, pela moção de louvor, e queria ir mais além. Eu queria falar para vocês que a gente sempre luta nessa casa, e como vereador e, e prefeitura, como os programas sociais. Programas sociais do, no, em qualquer município é muito importante, mas, opinião minha, minha visão, eu acho que o melhor programa social que pode existir na face da terra é o emprego. Igual emprego não existe, então esses empresários que começaram vendendo galinha hoje, tem, né? Oferecem cinco, cinco empregos, 25 empregos para 25 famílias, vai ser uma coisa fantástica, né? Porque o emprego, o emprego resolve todo o problema de uma família, não é verdade? Então, parabéns, Maurício. São pessoas que vêm para o nosso município, né? criar empresa, oferecer emprego. Isso é muito importante para o nosso município, tem que ser sempre valorizado. E o que essa casa tem para oferecer é uma moção de louvor, né? o que a gente, pode, a gente pode oferecer para eles, mas eles merecem muito mais. Parabéns, Maurício. Obrigado. vereador com a palavra, vereador Edson. Quero cumprimentar o Maurício por essa moção aos proprietários do açougue do frango, o Maurício, né, que é um grande empresário, é um empresário responsável, que ajuda a construir a nossa cidade, gerando imposto, gerando renda, gerando emprego. né, Maurício? E o Maurício, né, por ser empresário, ele também se preocupa com os nossos empresários, está sempre apoiando e realmente... O vereador e empresário Maurício está no caminho certo. Eu acho que é por isso aí. Nós temos que valorizar o que é nosso. Né? Principalmente o Timbé. O Timbé é um local, é um bairro que me chama muita atenção. Porque lá no Timbé eles têm vocação para empresa, para empreender. Né? Haja visto haja vista tantas empresas que tem lá no Timbé. E os proprietários desse açougue eles são família lá do Timbé, é sobrinho do Raulzinho, que já foi nosso candidato a vereador pelo MDB, é filho do, do Aurino. Então, eles têm essa vocação. É interessante, é importante. Você vê uma empresinha... Uma é, eu posso dizer uma empresinha, porque começaram a vender nas portas. Hoje já está uma empresa grande, que gera mais de 25 empregos. Estão gerando renda, estão gerando emprego, estão ajudando a construir uma cidade melhor e mais humana para se viver. Então... Vereador Maurício, continua nessa linha que o senhor vai longe. Obrigado, Verdade. Com a palavra, vereador Daroni. Bom, vereador Maurício, eu não quero me estender muito, mas eu não posso deixar passar essa moção e eu também não falar, até porque conheço os dois meninos desde criança, não sou tão velho assim, mas vi os dois nascer: né? Ricardo no Timbé, o André no bairro 15, uma empresa no nosso bairro. Né? Pessoas. É, que apoiam o bairro, né? são apoiadores ali, da equipe do 15 de novembro. Então, desejar sucesso para eles sempre. Todo mundo já falou das qualidades né? da, da Casa do Frango. Eu sempre digo que teve o olhar empreendedor, porque lá no começo tinha a fábrica de frango, de galinhas do Timbeia, onde eles trouxeram a ideia para a cidade. A gente já viu várias empresas tentarem o mesmo segmento, e não deu certo, porque tem que ter o dom da coisa, né? e os meninos realmente têm o dom da coisa. Então, fica aí também o meu apoio e os meus parabéns aos meninos. Obrigado, vereador Danone. Com a palavra, com a palavra vereador Rudinei. Então, é, podia também né? De deixar os meus parabéns aqui ao Maurício e aos meninos... <risos> Baita empre Empreendedores, pertinho de casa, aquela sobrecoxa recheada ali, né, quem nunca pegou. No... Parabéns por todos os produtos deles ali, sempre fresquinho. Ao Ricardo e ao Hélio, então, parabéns mesmo, né, porque não é fácil. Hoje, uma empresa já é passando de pequena a média porta, hein, Maurício? 25 colaboradores, parabéns, parabéns. Prender nesse país não é fácil. Ok, então, não havendo. Não havendo mais quem queira discutir, é, em única votação, referido requerimento, senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, então, do senhor vereador Maurício Poli. É, requerimento vai ser, vai ser o último que vai ser lido por causa do nosso tempo. Re, número 53, barra 2022, do Paulo César Pereira. Convido o senhor vice-presidente a fazer a leitura do mesmo. Senhor presidente, o vereador que abaixo... Subscreve e, com fúnculo no artigo 104 do regimento interno, requer que seja concedida moção de louvor para Pedro Francisco Bianchese. Cordialmente, Paulo César Pereira, vereador. Ok, obrigado, senhor é, vereador Cláudio. Com a palavra. Não, não, não isso não é problema, pode ir. Com a palavra, o propositor, o vereador Paulo. Para quem não conhece o Pedro Bianchese. É. O Pedro nasceu no dia 7 de nove de 1953, na cidade de Butuverá. Aos 17 anos veio morar no município de Tijucas e desde então reside no mesmo lugar. Pedro sempre trabalhou na roça com seu pai na plantação de fumimi. No ano de 1974, conheceu Nilsa Maria Bianchese. Mulher que viria a ser sua esposa, e juntos tiveram cinco filhos: são eles Luciana Maria Bianchese Martins, Denilson Francisco Bianchese, Juscelia Bianchese, Dulcineia Bianchese Manerique e Josiana Bianchese Dias. Em 1995, Pedro trabalhou pela primeira e única empresa fora da roça foi em uma empresa de tecelagem onde permaneceu por 15 anos. Porém, sempre conciliou o trabalho agrícola, além de participar de algumas estruturas, como no Sindicato Rural, 15 anos, de Tijucas, Secretaria de Comissão de Agricultura, 8 anos, Comissão da Capela de São José, e atualmente coordenador do Grupo da terceira idade no bairro de Oliveira. Para quem não conhece o Pedro Bianques, ele é coordenador do grupo, ele diz que é da melhor idade, né? Da melhor idade lá do bairro da de Oliveira e também vem fazendo um grande trabalho. Então esse era era só isso, presidente. Opa, obrigado, vereador Paulo. Em discussão. Então, não havendo mais quem queira discutir, em única votação, referido o requerimento. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Fernando, há problema de deixarmos para a próxima? Ok? Então, só para nós seguirmos ali dentro dos 30 minutos. Né? Então, ent então, entramos na, na ordem do dia. Projeto de lei complementar número 087-2022. Ementa. aumento o número de vagas dos cargos previdos, previstos no anexo 12, servidor efetivo da lei Complementar número 3 e aumenta o número de vagas e excluem cargos do anexo 1. Emprego público da lei complementar número 4, todos da Secretaria Municipal de Saúde. Convido o senhor vice-presidente a fazer a leitura do projeto. Projeto de lei complementar número 087-2022. Aumenta o número de vagas dos cargos previstos no anexo 12. Da lei complementar número 3 e aumenta o número de vagas e excluem cargos do anexo 1, da lei complementar número 4. Todos da Secretaria Municipal de Saúde, o prefeito do município de Tijucas, Estado de Santa Catarina, faço saber a todos os habitantes desse município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sancione a seguinte lei complementar. Artigo 1. Aumente o número de vagas no quadro de cargos para servidores públicos efetivos da Secretaria Municipal de Saúde. Constante no anexo... 12 da Lei Complementar, número 3, de 16 de novembro de 2010, passando a vigorar com a redação dada no anexo 1 desta lei. Artigo 2. Ficam extintos os cargos de agente de saúde multiplicador, educador físico do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, fisioterapeuta do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, fono, no audio, diólogo, perdão do Núcleo, de apoio à saúde da família, nutricionista do Núcleo de Apoio à Saúde da Família e psicólogo do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que fazem parte do anexo 1 da Lei Complementar número 4, de 16 de novembro de 2010. Artigo 3. Aumenta e exclui o número de vagas no quadro de empregos públicos da Secretaria Municipal de Saúde, especificado no anexo 1 da Lei Complementar número 4, de 16 de novembro de 2010, passando a vigorar com alterações do artigo 3 desta lei, perdão, do artigo 2 desta lei. Artigo 4. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Cordialmente, Eloy Mariano Rocha, prefeito do município. Obrigado, senhor vereador. Então, em segunda votação, o projeto de lei complementar número 087/2022 os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado, então. Damos sequência aí ao projeto de lei número 04-2022. Emenda, denomina de Luiz Antônio Pedro Tiluca o nome da rua no Morretes. Convido o senhor vice-presidente a fazer a leitura do projeto. em face do supra-exposto ao parecer deste relatório pela pre, apreação aprovação do projeto de lei número 04-2022. Ok. Ok, então. Ele já fez a leitura da comissão da CCJ, então coloco em discussão o projeto. Não havendo, então, quem queira discutir, em primeira votação o projeto de lei número 04-2022. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Pro... Projeto de lei número 83, barra 2021, emenda, denomina de Ovídio Giacomoce a rua localizada no bairro da Nova Descoberta. Convido o senhor vice-presidente a realizar a leitura do projeto. O prefeito de Tijuca, Estado de Santa Catarina, faz saber de todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Tijucas aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1. Fica denominada de Ovídio Jacomosse a rua situada no bairro Nova Descoberta. Artigo 2. Trata-se de uma rua muito popular no bairro Nova Descoberta. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Cordialmente, prefeito. No caso, o Eloy Mariano Rocha e o propositor Maurício Poli. Ok. Obrigado, vereador. Então, em segunda votação, o projeto de lei número 083, barra 2021. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Damos entrada, então, no projeto de lei número 82, barra 2021. Emenda, denomina de Ricardo José João da Silva, a rua localizada no porto da Itinga. Convido o senhor vice-presidente a fazer a leitura do projeto. Ô, presidente, só o 422, antes ali, né, que Denomina Luiz Antônio Pedro Tiluca, é do vereador Claudemir Mir Corrêa, Ok, não está obrigado. Presente. O prefeito de Tijuca, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Tijucas aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Fica denominada de Ricardo José, João José da Silva, uma rua localizada no bairro Porto da Itinga. Artigo 2. Trata-se de uma rua muito popular no bairro Porto da Itinga. Artigo 3. Esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Cordialmente, a Eloy Mariano Rocha. Prefeito e os propositores, vereador Maurício Paulo e Paulo César Pereira. Obrigado, senhor vereador. Então, em segunda votação, o projeto de lei número 82, barra 2021. Os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para o dia 11 de abril, a hora regimental. Boa noite a todos e reintegra aí o agradecimento pela presença do pessoal da saúde.